em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a gente está com essa live sobre mulheres cientistas em países de língua portuguesa. Vamos falar com cinco cientistas é, sobre como é ser mulher e cientista é, em cada um desses países. Essa live foi organizada pela Galileu junto com o Peloude, que é um grupo de astronomia para o desenvolvimento de países de língua portuguesa. Então, uma breve apresentação aqui de cada uma delas. Estamos aqui com Ivanilda Cabral, de Cabo Verde. Marta Simões, de Macau, Patrícia Spinelli, do Brasil, Rosa Doran, de Portugal, e Yara Simango, de Moçambique. Quem está assistindo a live, fica à vontade para mandar perguntas e comentários, que a gente vai abrir para questões aqui durante a apresentação. Bom, então agora vamos para uma breve apresentação de cada uma das cientistas. Ivanilda, por favor, pode começar. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Antes do mais, feliz dia das mulheres. Eu sou a Ivanilda Cabral, de Cabo Verde. Cabo Verde, bem, é um país situado na costa ocidental da África. O país é insular, com dez ilhas, das quais não são habitadas. Eu estou na capital, na maior ilha do país, na ilha de Santiago. Pronto, sou professora na Universidade de, de Cabo Verde e trabalho mais completamente ligado à estatística de extremos, que é mais centrado aos acontecimentos raros, evidentemente, por exemplo, nós temos a, a chuvas intensas capazes de apresentar particulares. Essa é a minha área de atenção. Ok, um, eu sou a Marta Simões. Uh... Estou de momento em Macau, Macau é uma das regiões da China, eu trabalho em astrobiologia mais especificamente com fungos, ou seja, astromicologia, faço desde bioprospecção de fungos, de ambientes análogos e ambientes extremos, estudo de várias aplicações dos fungos filamentosos, abrange uma diversidade enorme de trabalho, mas basicamente astrobiologia. É, bom dia, né? Aqui no Brasil é bom dia ainda. É, eu me chamo Patrícia Figueirão Spinelli, eu sou pesquisadora no Museu de Astronomia e Ciências Afins, eu sou astrofísica de formação, fiz toda a minha carreira né, dentro dos institutos de física, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, mas em 2009 eu comecei a trabalhar mais com divulgação científica e me apaixonei muito por essa área, então atualmente né, trabalhando no Museu de Astronomia e Ciências Afins, os meus, a minha pesquisa é na área da divulgação científica, então além das práticas de divulgação eu também sou uma pesquisadora dessa área, que muita gente nem, não, não sabe né, que a gente produz também conhecimento nessa área, então é com isso que eu trabalho atualmente. Olá a todos, em primeiro lugar, feliz dia das mulheres, para todas as mulheres corajosas desse mundo que que andam a fazer mil e uma coisas para conseguir conjugar a vida familiar com a vida profissional, não é fácil. Eu sou Rosa Doran, eu sou brasileira, mas vivo em Portugal já há quase 30 anos, e eu comecei a minha vida como cientista, fiz física, depois fiz um mestrado de altas energias e gravitação, onde eu estudei os buracos negros. Uh, e depois, aos pouquinhos, a vida foi me levando para fora dessa área de investigação, que eu adoro, é uma paixão completa, mas eu descobri o mundo do ensino da astronomia e criamos uma ONG para o desenvolvimento, uma associação sem fins lucrativos, chamada Nucleo, aqui em Portugal, e chegamos à conclusão que fazíamos a diferença, eu e mais 25 colegas, todos a fazer ciência, decidimos começar a divulgar um pouquinho do nosso tempo para divulgação, esse pouquinho de divulgação passou a ser muito de divulgação e um pouquinho de educação e nesse momento a parte da educação ensino inovador das ciências e não só é o que domina o nosso trabalho também fazendo investigação é tentando perceber o que é que faz com que os estudantes aprendam melhor as ciências o que é que faz crescer a motivação dos alunos e como é que a gente consegue levar a investigação científica até a sala de aula e, portanto, nesse momento, é, é como, como a Patrícia, a gente vai num caminho achando é por ali que eu vou e a vida nos leva para um outro caminho e eu tô muito feliz de estar no caminho. Olá, eu sou a Yara, sou de Moçambique e vivo na capital, Maputo. Eu sou formada em meteorologia e ao longo do tempo fui entrando para astronomia. Trabalho como divulgadora científica no grupo de astrofísica da Universidade Eduardo Mangani, e também trabalho na produção de material científico em português, na produção de material de astronomia para as aulas de astronomia na Universidade Eduardo Mangani. Legal. É, bom, gente, então acho que assim, para começar essa discussão, a gente vai, é, eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho, é, sobre como vocês veem a valorização do trabalho de mulheres cientistas é, de acordo com cada uma da realidade dos países onde vocês atuam. É, então, vamos começar pela Ivanilda, de novo. Bom, como todos nós sabemos, não é fácil ser mulher e ser cientista ao mesmo tempo. Além do mais, para quem é mãe e é dona de casa, é muito complicado por quê? porque para ser cientista nós temos de ter tempo. Dedica-se imenso tempo para conseguir ou não, porque muitas vezes nós acabamos por não conseguir fazer o que quisermos realmente fazer não é? e temos de começar tudo novamente até se conseguir. O que é? Pronto, cá em Cabo Verde acontece que, embora uh, fazendo uma retrospectiva a nível de mulheres comparativamente aos homens, nós temos uma ligeira, uma ligeira diferença começando desde os nascimentos, com mais mulheres que homens, e essa diferença sempre se já no pico de 35 ou mais, e é a fase em que se inicia uh, Pronto em que, digamos, mais ou menos, o um pico da investigação, certo? Então, acontece que, pronto, nós, uh, uh, mulheres, cá em Cabo Verde, estamos sempre muito ocupadas, né? temos uh, uh, uma esmagadora maioria no setor informal, e depois acabamos por uh, ter menos mulheres nas, uh, nas áreas científicas, certo? Então, pronto, por quê? porque também há nível, de, pronto, há nível de tempo. Acabamos sempre por ter uh, menos tempo comparativamente aos homens. Nós temos uh, uh, muitas famílias a serem sustentadas pelas mulheres. Então, essa diferença não nos ajuda como cientistas. Ok. Um, bom, eu devo confessar que a minha experiência um, se calhar não serve de exemplo no contexto global, porque eu sei que em termos globais as cientistas mulheres são menos de 30% em termos mundiais, mas uh, eu fiz a minha formação toda em Portugal um, até ao, ao meu doutoramento e desde a da minha graduação, a licenciatura, até ao doutoramento um, a de era, a percentagem de alunos era maioritariamente feminino. Atualmente eu estou a trabalhar em Macau, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, e dentro do meu departamento as mulheres não são maioria, é verdade. Mas os meus maiores desafios não têm a ver com o meu género. No meu caso específico, os meus maiores desafios têm a ver com barreiras de língua, porque o mandarim é uma das linguagens principais de trabalho aqui, então tem a ver mais com esse sentido e não com o sentido do género. Em relação ao meu género, eu nunca senti pessoalmente nenhum tipo de dificuldade. Agora, em Macau, eu penso que há dificuldades a nível geral, mas eu ainda não fui exposta a nenhum tipo de dificuldades por causa disso. Um, e e esta é esta a minha experiência. não. É, eu queria trazer, assim, um pouco os dados né, da realidade brasileira, que, assim, acho que também ajuda a gente pensar, assim, é, nessa discussão, assim, mais, né, não tanto nesse nível, assim, pessoal, mas, assim, no nível do que é a realidade da população de cientistas aqui no nosso país, porque eu acho que esse é um tópico no Brasil que está bem em voga, a gente discute muito isso aqui no Brasil graças às políticas públicas dos últimos 10 anos, e aí a gente já produz, já produziu também muito conhecimento do que que acontece com as cientistas mulheres do nosso país, né? O que que faz com que as cientistas estejam mais concentradas nas áreas uh, ditas de cuidado, né? De, das carreiras das ciências da saúde, da educação, né? Das ciências humanas, às vezes até as sociais aplicadas e afasta as mulheres das carreiras das ciências exatas, tecnologias e engenharias porque no Brasil a nossa realidade é que nas, nas carreiras de STEM, que a gente fala, né, a sigla é em inglês, né, Science, Technology, Engineering, a gente tem exatamente isso, entre 25% e 30%, segundo os dados do CNPq, né, do nosso Conselho de, de Financiamento à Pesquisa, e a gente tem mais mulheres é, nas outras carreiras. Mas uma coisa que é muito interessante do Brasil e que é diferente dos outros lugares do mundo, né, pelo que os estudos mostram, é que no Brasil quase 50% das publicações científicas em qualquer área do conhecimento elas são lideradas por mulher, mas o problema é esse, elas estão concentradas em outras áreas do conhecimento. E aí quando a gente olha, né, para as carreiras essas das áreas mais exatas e ciências da Terra, a gente tem... Tem menos mulheres e, consequentemente, menos, menos uh, publicações e menos produção científica. Então, na verdade, o que, que afasta... É, as meninas, né, de, de perseguirem essas carreiras ou de se interessarem por essas carreiras. São muitos problemas, né, são problemas de estereótipos de gênero que são construídos desde o início, né, desde quando as meninas são crianças, que já já, se, já tem o brinquedo de menina, o brinquedo de menino, então essas meninas já não são incentivadas. Então, existem dois problemas que a gente chama, né, que é a, a, a segregação horizontal e a segregação vertical, a horizontal é aquela que diz respeito ao fato das meninas sequer buscarem essas carreiras e irem para as carreiras ditas de cuidado, né? Enquanto que também existe um outro fenômeno, que é a segregação vertical, que as mulheres, que é aquilo que a Ivanida estava falando aqui no Brasil, elas têm muitas outras responsabilidades. Em geral, elas, elas, elas são responsáveis nos trabalhos delas, mas elas também têm a jornada de cuidados dos filhos e a jornada de cuidados da casa, né, e aí isso vai tomando tempo das cientistas, e aí, então, o que, é que vai acontecendo? Mesmo quando elas estão, é, as cientistas estão trabalhando, e seja, inclusive, nas, nas carreiras das ciências biológicas e da saúde, elas não conseguem ocupar os cargos de liderança, não são chefes de departamento, não são presidente do CNPq, elas estão, assim, mais ocupando outros cargos e fazendo outras funções nas universidades e centros de pesquisa. Então, são dois problemas, são bastante conhecidos aqui no Brasil, mas a gente, felizmente, né, desde 2010, 2013... Nós tivemos muitas políticas públicas para mudar esse cenário, é, com projetos de financiamento público, não só para incentivar as meninas a ingressarem nas carreiras científicas, né um dos projetos que eu coordeno lá no Museu de Astronomia e Ciências Afins é o incentivo de meninas na astronomia, mas também para ajudar a permanência das mulheres né, que estão nessas carreiras e também, sobretudo, aquelas que quando elas se tornam mães, né, a gente sabe que a maternidade acaba ocupando aí um, um tempo é, descomunal né, das cientistas e a cientista não pode, não, não, pode, não deve ser penalizada por isso, por, esse, por essa breve pausa na carreira. Então, apesar de esse ser um, um hot topic, está todo mundo falando disso, acho que é por isso que a gente está aqui também, é um assunto que está tá em voga, as pessoas estão discutindo isso no Brasil, existe muito ainda, a gente conseguir avançar, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer. Bem, eu tenho... Uma coisa dividida na minha vida, não né? Porque eu passei uma parte da minha vida no Brasil e outra parte da minha vida em Portugal. Mas eu acho que, pela cor do cabelo, vocês podem ver que eu sou de uma outra geração, né? E eu só comecei a ficar alerta para esse problema. Aqui em Portugal, no Brasil, isso era uma coisa que não passava pela cabeça. não Nunca pensei que existisse esse problema, porque eu não posso dizer que tenha sentido, por se eu fui discriminado ou se houve alguma alguma coisa na minha carreira educativa enquanto eu estava no Brasil eu não percebi diretamente eu também tive sorte por duas razões primeiro porque eu sabia muito bem o que eu queria desde pequenininha e eu nem sequer perguntava nem dava opinião nem dava oportunidade a ninguém para me dizer o que é que eu devia ou não fazer eu sabia o que eu queria fazer e foi fui direto aí não é portanto se havia se haviam vozes ao meu lado a dizerem isso não é para ti elas passaram completamente despercebidas. Eu não sou um caso normal. Eu sempre fui um ratinho de biblioteca, sempre adorei ler, sempre adorei estudar e, portanto, não não, não sou o, o, o padrão. Né? Mas aqui em Portugal é que eu comecei a ficar alerta para essas coisas e começar a perceber onde é que existe o problema. Realmente, em Portugal, é, como a Marta disse, é, em termos de interesse nas áreas científicas pelas meninas estudantes, isso não existe. Existem muitas meninas que vão para todas as áreas da ciência, até ingressarem nas universidades, os indicadores são todos muito bons. O problema é realmente nas, cadeiras, nas partes das posições de liderança. E o problema existe também, e esse é um problema que eu acho que é mundial, em termos de dizerem que dão apoio a cientistas que são mães. E esse apoio tem muito que se lhe diga. O que é que significa dar apoio a uma cientista que é mãe? É dizer, força tu consegues, ou criar as condições para que essa cientista possa realmente ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo, não é? E eu sou mãe, de, de, de tenho duas filhas, elas têm filhos, e, e essa verdade a gente vê que é, às vezes falta na cultura geral do país, do homem achar... É, não é achar, é, muitas vezes é, eu percebo que... Se uma pessoa alerta, o companheiro percebe que também ele tem tem responsabilidades e, e alivia a carga das mulheres. Mas, em geral, a sensação que dá é que as mulheres acham que essa é minha obrigação e, portanto, não tem aquele apoio em casa. E não tem apoio também na, no trabalho, porque apoiar verdadeiramente é permitir que aquela que aquela mulher consiga conjugar o seu papel de mãe com o seu papel de cientista. E isso realmente não é uma coisa não é uma coisa fácil, e em Portugal há um outro problema que eu noto, isso, quer dizer, há razões históricas para isso tudo, né? há razões históricas porque porque há mais mulheres em várias posições até de liderança em Portugal, comparado com as mesmas faixas etárias em outros países, mas há todo o ponto da cultura familiar, qual é o papel da mulher na sociedade, e isso é uma coisa que está bastante arraigada, por exemplo, livros de primeiro ciclo, em que até, às vezes até são coelhinha, coelhinha, coelhinha está de avental, e lava a loja e cuida dos filhos, enquanto o coelhinho vai trabalhar. Né? Ou a gente vai ao supermercado e tem a secção das meninas cor-de-rosa e a secção dos meninos, que é azul. E isso é tão arraigado que a gente não pensa muito bem o quanto é que isso desvia pode desviar uh, as meninas, mas pode desviar... a uma outra questão uh, histórica e cultural muito importante, que é quando é que Portugal começou a receber pessoas vindas das ex -colônias? e uh, quando é que essas pessoas começaram a ocupar cargos de liderança. E eu, olhando para a minha carreira acadêmica em Portugal, não lembro de ter encontrado uh, nem brasileiros, nem moçambicanos, nem angolanos, nem santomenses, nem cabo-verdianos na universidade a fazer doutoramento nem em posição de, de ser professor nem ou seja nos cargos mais altos não é só não haver mulheres é também uma questão uma questão racial uma questão de, de, de pessoas de outros países então, há muito o que fazer há muito o que fazer e a coisa o primeiro passo importante é chamar a atenção de que esse problema existe e que ele precisa ser endereçado com cabeça, tronco e membro. Não é o facto de Portugal ter muitas meninas interessadas pela ciência que faz com que Portugal tenha resolvido o problema. muita coisa ainda está debaixo do tapete. Por exemplo, agora com a pandemia, já é conhecido que as mulheres, não só em Portugal, estão a publicar menos do que os homens. Isso quer dizer alguma coisa, isso é uma realidade que precisa ser olhada com cuidado. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência como cientista em Moçambique. Primeiro, eu gostava de, assim como a Patrícia, trazer um bocado do cenário que se vive aqui no que diz respeito às estatísticas das mulheres que optam por fazer carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os dados mostram que ainda são muito poucas em relação aos homens, as mulheres que entram para fazer esse tipo de cursos. Um documento do Ministério da Ciência e Tecnologia mostra que de, de 2013 a 2017, apenas 8% das mulheres que entraram para o ensino superior entraram para cursos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E contando com a nossa realidade, é quase uma certeza que não é 100% dessas mulheres que entraram que conseguiram sair. Por causa desses aspectos que já vinham mencionando, aspectos culturais, aspectos sociais, porque desde criança a imagem da mulher é associada àquela que fica em casa, que cuida dos filhos e que só faz isso. Então ainda temos que despertar muito sobre a possibilidade de poder conciliar a vida familiar, cultural e social nossa, africana, com a vida científica. Aqui em África, é muito complicado encontrar mulheres que decidem seguir por carreiras científicas por causa da pressão cultural e social que existe. Então, um dos obstáculos mais grandes que nós temos aqui, para a carreira de ciências nas mulheres são os aspectos culturais. Mas também tem outros obstáculos que acabam fazendo com que optemos por outros caminhos, que são os da educação, da saúde, que são os recursos tecnológicos e também a língua. Porque nós sabemos que fazer ciência demanda muita tecnologia, ou pelo menos o um mínimo, e a realidade africana principalmente dos países de língua portuguesa, é de ter um déficit de um computador, de internet, dessas coisas, ao dispor das comunidades no geral, seja das mulheres ou dos homens. Então, os homens eles têm mais facilidade, porque eles podem se deslocar de uma província para outra, sem muito questionamento social, enquanto para as meninas... Não é complicado eu sair de uma província e dizer eu vou para a capital porque eu quero estudar, porque lá tem melhores recursos, associam, associam essa saída a outras coisas, não cumprir com os costumes e tudo mais. E também a língua. A língua também é um grande desafio, porque uma, a maior parte do material em, é, está em inglês e nem todas temos a oportunidade de aprender inglês quando nos formamos. Então acaba sendo difícil agarrar as oportunidades que vêm porque muitas delas vêm do exterior e vêm de países de língua inglesa. Então fica difícil agarrar as oportunidades que vêm para seguir áreas de ciências por causa da língua. Mas em termos de políticas públicas e aceitação, nós não sofremos muito isso. Até pelo contrário, acabamos tendo mais oportunidades, por sermos poucas. Então, já que somos poucas, e com essa nova realidade de tentar incluir o gênero em tudo, acabamos tendo mais aceitação e mais oportunidade nos lugares em que nós podemos chegar. Então, se a gente consegue vencer a barreira da cultura, da sociedade, da, da língua, e chega no lugar onde estão as oportunidades, Muitas vezes nós temos vantagem em relação aos homens e também porque já tem legislações em documentos oficiais do governo que priorizem a mulher nessas áreas, que tem, que dêem oportunidade, falta é a mulher chegar lá, mas os órgãos competentes, eles tendem a, a facilitar a aderência das mulheres na área da ciência, que é para podermos cumprir as metas que nós temos de ter uma certa percentagem de mulheres a exercer carreiras científicas no nosso país. Então, em Moçambique, os desafios para termos mais mulheres nesta área são incentivar a camada mais jovem, Mostrar as oportunidades que existem, os requisitos que nós temos que ter, que é só a vontade e muita disposição para trabalhar, e quebrar o tabu de que a ciência não é para mulheres, porque ainda existem aspectos culturais que tentam puxar a mulher apenas para a cozinha, apenas para o lar e para essas coisas. Bom, gente, já temos perguntas aqui no Facebook, acho que a primeira que eu, vários de vocês comentaram e acho que vale a gente expandir um pouco mais, é da Renata César de Oliveira, que pergunta como tem sido ser cientista e mãe. Ela pergunta para a Patrícia, porque acho que foi uma das primeiras a trazer, mas também para a mesa, então quem tiver à vontade, como tem sido com a pandemia, até agora em março, a nossa capa da Galileu é como a pandemia afetou de forma desproporcional a vida das mulheres, e a gente fala das mulheres cientistas, que acabaram produzindo menos e foram muito impactadas por isso é, em, né, no trabalho? E aí, como tem sido esse dia a dia de vocês durante esse último ano? Fiquem à vontade para quem quiser falar primeiro. Posso responder? <risos> a pergunta foi feita né é, diretamente para mim. É, a Renata é uma grande amiga que está nos acompanhando. É, eu fico feliz de estar aqui, né, de escutar a realidade, assim, né, das, das colegas, acho que Portugal, assim, nesse sentido é um grande exemplo para o mundo, né, eu já tinha ouvido várias vezes de várias pessoas falarem que Portugal acolhe igualmente as meninas, né, nas carreiras, assim como a Marta e a Rosa que sério né que as, as dificuldades acabam sendo outras e acaba sendo um grande exemplo na verdade né para os outros países né embora a gente ainda tenha que conquistar isso né é, essa questão de conciliar a, a maternidade eu eu sou mãe de, de um bebezinho de um ano e um mês que ele nasceu um mês antes da pandemia foi justamente isso assim foi um mês antes da pandemia ser decretada e, e aí, então, claro, né, eu já ia estar de licença maternidade por seis meses, já ia meio que ficar em casa, né, saindo menos, cuidando dele Mas chegou um momento que a licença maternidade acabou e a pandemia não <risos> Então, assim, eu continuei em casa, eu continuei sem é, ter onde levá-lo, né, não sei se as colegas dos outros países sabem, mas aqui no Brasil as escolas ficaram fechadas, né desde a educação infantil, né, praticamente, o, ficou todo o ano passado, né, alguns lugares menores que puderam retornar, né, onde a situação estava tão grave. Então, foi um ano inteiro, na verdade, sem escola e tendo que trabalhar em casa com, com criança, um bebê, né, que precisa de atenção o tempo inteiro. É, felizmente, aqui em casa, o, o meu marido, a gente divide as coisas de igual para igual, mas mesmo assim... Foi muito difícil para mim e para ele, sobretudo porque tem coisas que só eu podia fazer, como amamentar, né? Não adianta, e às vezes nessa idade o bebezinho ele requer mais a mãe. Então, assim, eu não tenho que falar, eu só vou falar que eu tava exausta, eu continuo exausta, porque como precisa cuidar dele o dia inteiro, assim, é, eu ia trabalhar, né? e Continuo fazendo isso. A partir de quando ele vai dormir. Então, muitas vezes tem que entrar madrugada adentro, né? Trabalhando para dar conta, e também cuidar dele, porque ele ainda acorda às vezes de madrugada. Então. Às vezes eu achava que eu ia quebrar em pedacinhos, assim, de tão cansado que eu tava. Eu tô tava evitando muito convites desse tipo, live, justamente, como a gente estava conversando nos bastidores, é o cachorro que late, é o nenê que chora. Então, ele apareceu várias vezes em várias reuniões, e, e aí, lives, eu tava dispensando participar justamente desse recede, ele começou a chorar, e isso é um caos, né? Tem sido muito difícil, mas, assim, por conta desse ponto da exaustão mesmo, mas eu até tenho que deixar um agradecimento a todos, todos os meus colegas que têm participado desse tipo de reuniões e eventos comigo, que todo mundo tem sido bastante compreensivo, caso eu tenha que deixar o evento e sair para cuidar do neném, então acho que, eu, acho, eu sinto que essa, essa questão da empatia, pelo menos aqui, está sendo mais fortalecida entre os colegas assim, é, acadêmicos, né? então eu tenho que agradecer nesse sentido, mas não é fácil posso acrescentar um comentário? Pode, claro. É, seguindo mesmo o que a Patrícia disse, quer dizer, o próprio comentário da Patrícia, agradecer é, as pessoas por por ter, ela ter aí o bebê e ele chorar e a paciência, etc, já mostra como ela tá batida de conhecer que isso não é o correto. Eu... eu no núcleo, nós somos, como a gente diz sempre, children friendly. Nós temos até um espaço quando a gente trabalha, que as pessoas todas quiserem as crianças, elas são bem-vindas. E, e as crianças invadem as nossas lives. Eu no, no verão, eu tenho meu netinho aqui em casa comigo, e no verão ele adorava vir e conhecer, dizer hi para toda a gente. E, e eu acho que eu, o triste é a Patrícia ter que dizer muito obrigada pela compreensão. Não, quer dizer, esse, esse é o normal, Patrícia. Tu és mãe, tens um menino, chorou, chorou, ninguém morre com isso. É, é perfeitamente normal. Eu me lembro que nós damos muita formação para professores no núcleo. E uma das mensagens que eu queria eu passava para, para os participantes era tragam os vossos filhos, não há problema. Há sempre alguém que ajuda a, a, a cuidar, estamos todos aqui. É um espaço onde há mulheres, falando há mulheres, há crianças, é normal. Não há problema nenhum. Eu acho que essa, essa isso devia ser um novo normal, não é? Eu me lembro quando eu trabalhava no Observatório Astronômico de Lisboa, quando estava ali a fazer, eu comecei a fazer um desenvolvimento de astrofísica que depois não terminei. Acabei por fazer um na área das ciências da educação. Mas eu me lembro, tinha uma um casal que tinha teve um filho, depois dois, depois três, e eles traziam os bebês para ficar ali. E o bebê chorava de vez em quando. Isso é a vida como normal, não há problema, isso devia ser o normal, não é? Uma mulher tem filhos, que bom, senão a humanidade acaba. É, eu queria também que a Ivanilda, se você quiser, puder falar um pouco, porque você trouxe isso também na sua fala, né, da questão em Cabo Verde e como que você vê essa questão aí, não sei se você tem alguma experiência pessoal ou se tem alguma situação em particular em Cabo Verde que, que acaba dificultando ou facilitando a vida das mulheres cientistas que são mães. Uh, bem, eu também sou mãe, eu sou mãe e de dois filhos, um já de dez anos, de um casal, um de dez e, e a outra de 7 anos, agora ela tem 7, a minha pequena, a uh, e as meninas que a conhecem <risos> e sabem mais ou menos o meu trajeto diário, porque realmente não é fácil, é muito complicado. Errado, trabalhar, trabalhar, né? ser trabalhado que trabalhamos, não é? e ao é um bicho tempo carregar a, a, a, a. Não, eu não digo, eu não digo que é que é pesado porque na verdade não é. É, é também dedicarmos é o é nosso o nosso amor é o outro lado da da alegria das coisas, certo? Então, eu diariamente levanto-me muito cedo para conseguir levar as crianças à escola e depois conseguir ter tempo para o trabalho e ainda conseguir ter tempo para a investigação e para casa. Então, é necessário um desdobramento enorme da nossa parte. E. De também estarmos alegres, porque eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, sou feliz com, com o que eu faço, eu gosto de fazer, sou bastante dinâmica e, e, e bastante produtiva, eu gosto disso, certo? Mas uh, para a maioria das mulheres é, é um bocadinho mais complicado é complicado conseguir gerir, porque também é necessário na nossa mente o que nós temos. Temos filhos e temos a nossa carreira também para cuidar Daí pronto, é necessário uh, uh, uh, gerir o nosso espaço, o nosso tempo. É, mas não é fácil. Não é fácil. É, o Jonas Ribeiro mandou uma pergunta aberta, e aí acho que todo mundo pode comentar, e talvez quem disse que no países, nos países onde está não tem tanta diferença, que é qual é o papel dos homens para tornar a ciência um ambiente mais diverso em relação a gênero. É, então, como nesses países que já estão mais avançados nesse sentido, se vocês reparam alguma situação em particular, mas está aberto aí para quem quiser comentar. Bem, nós estamos agora a uh, desenvolver políticas mais ligadas ao género, mas uh, nós temos, por uh, uh, um exemplo, eu tenho aqui uh, uma ODS, né? uh, a ser desenvolvida, que é para tentar alcançar a igualdade de género e empoderar as mulheres e as famílias. Estamos a tentar criar isso de modo a conseguirmos que as mulheres tenham mas mais tempo também para a investigação. Uh, pelo que eu vejo, uh, atualmente, uh, os homens já estão mais engajados né, nos trabalhos de casa, porque antigamente isso era quase impossível. Era, por exemplo, Cá em Campo Verde, por exemplo, tínhamos uh, mais homens a trabalhar muito, muito mais, e as mulheres ficavam em casa a cuidar da casa e a cuidar dos filhos. Pronto, agora o cenário já está mais ou menos alterado. Já temos muitas mulheres a, a trabalhar e os homens a tentar ajudar. Mas sim, estamos a conquistar o nosso espaço e precisamos que os homens nos ajudem, evidentemente, a conseguir. Sim, estava a falar de ponto do papel dos homens na integração das mulheres na ciência. Mais uma vez vou trazer para a situação particular de Moçambique. Eu acho que esse aspecto não é só para as ciências exatas que eu vou trazer aqui, mas é para qualquer carreira. Porque como antigamente as mulheres não ocupavam lugares de destaque em quase nenhuma carreira, acho que poucos chegavam lá o cenário era muito associado à questão de assédio sexual e todas essas coisas. É meio profissional. Eu acho que o que agora os homens já entenderam é que não é pelo fato de você trabalhar com uma mulher num lugar onde não era comum que ela estivesse, que você tem que sair do profissional para outros assuntos que ligados ao aceito sexual. Então, esta aceitação da parte dos homens, sem precisar de puxar para este outro lado, é uma das coisas que está a vencer neste país. São assuntos que geralmente não se falam em fóruns abertos, mas que são assuntos que, desde a formação, geralmente acontecem, que geralmente associava-se o fato de uma mulher chegar longe por ter se relacionado com homens importantes, não sei que Então, o papel dos homens nesse engajamento de enquadramento da mulher, em qualquer área, na verdade, é o fato da desconstrução em questões de aspectos culturais e sociais, de que o fato de a mulher estar lá naquele lugar não quer dizer que ela tenha que passar por todas essas coisas. Então, já existem homens que têm consciência disso e já temos um avanço para que esse assunto não seja mais um impedimento, porque às vezes as mulheres ficavam mais acanhadas por saber que em meio profissional eu posso me deparar com essas situações, e essas situações desencorajavam muito a participação massiva de mulheres em carreiras científicas. É, eu queria só complementar o que a Yara está tá falando, eu acho que a realidade de Moçambique é muito parecida com a realidade brasileira, é, eu acho que o que afasta as mulheres de altas posições em qualquer carreira, é isso, as mulheres sofrem muitas violências é, aqui no Brasil, é, e no ambiente de trabalho, desde assédio moral, assédio sexual, é, eu, eu vi uma live com a professora Márcia Barbosa, esses tempos em que ela, ela falava de uma pesquisa que fizeram lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, eu, eu vim de lá, a professora Márcia é um é um grande exemplo, então acompanho ela quando eu posso, e um dos dados que ela passou, que fizeram sobre uma pesquisa sobre assédio moral e sexual na universidade, mostrou que é, era um dado alarmante, assim, de, dos estudantes que já tinham sofrido assédio moral, mas principalmente as mulheres. Então, acho que são múltiplas violências que acabam afastando as mulheres, e então a gente tem que trabalhar, e como a Yara mesmo falou, esse é daqueles assuntos tabu, ninguém quer tocar nisso, ninguém quer falar, né, às vezes aqui aquele professor que é um horror com as mulheres, ou às vezes até né com outros colegas, e, e ninguém quer falar isso porque às vezes é a pessoa que é super, né, o um super cientista, e ninguém quer falar isso e as pessoas querem abafar, então a gente não chegou nesse ponto no Brasil de tocar nesses assuntos tão delicados e que afastam não só as mulheres, eu acho que é preciso a gente falar que a gente tem outras minorias no Brasil que sofrem essas violências, né, o Brasil é um país que tem uma questão de racismo estrutural, então eu boto, falei minorias entre aspas, porque a gente sabe que a população de pretos e pardos no Brasil é predominante, e mesmo assim eles são na universidade, eles, né, essa população não está representada, é subrepresentada, então as mulheres, é, é, negros e negras, é, é, homossexuais, a gente sabe que são todos grupos no Brasil que sofrem é, preconceitos no ambiente acadêmico e essas violências, então, além das políticas de incentivo a permanência das mulheres nas carreiras científicas e ao incentivo das mulheres, a gente também tem que trabalhar essas questões que ninguém quer falar, né? que são tabus. Então, a gente precisa que os colegas saibam né? que é, piadinhas né? ou qualquer é, avanço nesse sentido de desrespeitar uma colega né? é, não é legal. Então, acho que os homens podem colaborar com esse ambiente de qualidade para todos, né? porque, afinal de contas, é para todos o um ambiente de qualidade. É, bom, acho que, então, o que eu, a próxima pergunta né, que eu queria trazer, o próximo tópico, na verdade, é, é a partir de iniciativas que podem promover não só essa questão de mais, né, mais uma igualdade e tal, mas de promover é, a ciência para todos os públicos. E aí eu não sei, eu queria perguntar como que o payload é, pode ajudar nisso? E aí, se alguém puder explicar é, o que, que é o payload para o pessoal que está acompanhando. Mas não sei se a Marta quer fazer algum comentário antes. Eu, eu ia falar de outra iniciativa, mas se calhar começamos pelo, pelo payload e depois eu falo. Tá bom. Também. Então, se alguém quiser comentar, começar contando o que, que é o payload e como isso está sendo trabalhado para é, promover nessa divulgação da ciência. Eu acho que vou eu tomar a palavra. Porque o, o Peloude foi um sonho meu materializado com o apoio da União Astronômica Internacional. É, nessa carreira, nessa guinada que eu fiz na minha vida da ciência para o ensino das ciências, é, o, lá dentro estava essa ideia é, muito arraigada em mim, que é, é o que é que significa ser humano, não é? E uma das coisas que eu, que eu digo, quem me conhece sabe isso, há duas coisas que eu que eu detesto. Uma é a noção do país, a segunda são as línguas, porque elas nos separam, elas nos afastam, sendo culturalmente bonito e achando muito bom que haja é, coisas que nos diferenciam uns dos outros, que a gente deve preservar, as coisas socioculturais, eu acho isso tudo muito bom. Mas haver, haver países, eu acho que é, é uma coisa péssima, e não haver uma língua comum entre todos também é, porque dificulta. E uma das coisas que, que eu percebi nessa jornada é que havia diferenças muito grandes entre os países de língua oficial portuguesa e que esse racismo, que eu aprendi a conhecer o racismo no Brasil, da forma errada, em que se atribuía determinados maus comportamentos à cor que a pessoa tinha, e depois, em Portugal, isso não era uma coisa tão visível, mas eh, eu, eu comecei a perceber que havia alguma coisa errada e achar que era preciso criar um grupo de pessoas ligadas, de alguma maneira, eh, que focasse no tema de igualdade e equidade das oportunidades. E surgiu a oportunidade de criar o PELOU, que é o Grupo Lusófono da Astronomia para o Desenvolvimento, o nome, pelo é, é em inglês, é o Portuguese Language Office of Astronomy for Development, que é uma iniciativa da União Astronômica Internacional que pretende usar a astronomia como mote para o desenvolvimento dos países. Não é para desenvolver a astronomia no país, mas usar a astronomia para promover o desenvolvimento. E eu acho que o Peloud teve um, um, um momento nasceu num momento excelente e teve a sorte de encontrar pessoas extraordinárias e que fazem a diferença no terreno, e aí continua a encontrar né? a Ivanilda, a Patrícia, o Alan Alves Brito, o, o Cláudio Paulo, o Valente, a Yara, a Marta, a Joana Marques, e que, que tem vindo dos países de língua oficial é, portuguesa e que, na verdade, faz pensar, ok, nós plantamos uma sementinha e o que está a nascer não é nada daquilo que eu esperava, é muito melhor, é muito maior, eu já aprendi imenso com, com, com o peload, com o grupo que faz parte do peload, do que é que funciona, o que é que não funciona, como é que se faz, como é que não se faz. Aprendi coisas que eu nunca tinha pensado, por exemplo, a, a, a descolonização da educação, não é? e, e, e conseguir compreender e, e sentir na pele as dificuldades, eu tive o privilégio de, de ir ao Brasil e dar formação aos professores, dessa vez não fui como brasileira visitando o seu país, mas como alguém que foi partilhar algum saber eh, em algumas partes do Brasil. Tive o privilégio de ter uma excelente aventura em Cabo Verde, que a Patrícia também participou, completamente inesquecível, visitando várias ilhas e conhecendo a realidade dos professores. E nós esperamos continuar essa aventura. Uh, podendo levar a mesma experiência, ou seja, os parceiros pelouros vão até o país, nós já fizemos isso no Brasil, já fizemos isso em Cabo Verde, já fizemos, fizemos isso na Ilha do Príncipe, e agora queremos continuar, ir até Moçambique, até Angola, até Timor, levar essa riqueza cultural, sociocultural que nós temos, uh, debaixo do do mesmo lema, sem ter essas diferenças de, de países, não é? E o Peloude é um pouco isso, é juntar estes saberes e, e fazer promover essa partilha de boas práticas, os programas que cada país já tem, aprender com, com os erros e acertos dos outros países e, e, e levar isso para cada um dos países. E depois, o Peloude funcionando, é para mim como se fosse um... Um exemplo de que se funciona aqui, então funciona em todo lado, porque nós temos exemplos extremos, e dos, dos nós regionais da IAU, porque são vários, o payload é um dos que é mais desafiador, porque os nós regionais têm países que são vizinhos, que estão na mesma região. Nós somos um nó ligado pela mesma língua, portanto, temos desde o Brasil até Timor-Leste, portanto, tem... E não, assim, tem vários oceanos a nos separar e temos que fazer uh, valer uh, essa ideia de, de, de estar juntos. não é? Portanto, valendo no Peloude e conseguindo vingar no Peloude, nós podemos ser exemplos e já temos sido exemplos para os outros uh, grupos regionais seguirem o nosso exemplo e até começarem a colaborar conosco também na partilha das boas práticas. Não é? Portanto, esse era o sonho do, do, que eu tinha, que foi materializado na forma de deste grupo, e que, na minha opinião, é um grupo riquíssimo e que tem crescido e que certamente vai vai marcar a diferença durante muitos anos ainda. Marta, pode falar a sua experiência. Sim, ah, sim é, é como a Rosa falou, isto, ah, às vezes basta uma pessoa ou duas pôr em uma pequena sementinha e as coisas vão acontecendo. E a verdade é que é assim, as coisas acontecem quando as pessoas se vão juntando e vão criando networks e... e e estão juntas uh, em prol de um Objetivo Comum. Um, para, além, para além do PELAODA existem outras iniciativas excelentes. A Patrícia falou, no caso dela, de uma de, de, com crianças e eu queria falar de uma também que existe, que é o Cartas com Ciência, que é um programa de troca de cartas entre cientistas e crianças, criado pela Mariana e pelo Rafael, e que é mais um exemplo de, de uma das formas de levarmos a ciência logo desde o início às crianças e trazer criar uma proximidade entre a ciência e, e o mundo, basicamente. É, e aí, sobre essa questão das crianças, né o Bruno Casonati mandou um comentário aqui é, elogiando uma iniciativa do Museu de Astronomia, Dia das Meninas, é, e aí ele fala que isso permite a imersão de jovens estudantes no mundo da ciência. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como vocês veem o estímulo de meninas é, para a ciência, né, para as carreiras e para o interesse na escola, nos países onde vocês estão, como isso acontece, se acontece. Eu vou pegar para responder rapidamente, porque aí faço um gancho aí com o que a Marta e com o que a Rosa falaram. É, bom, o, o D, né, do, do Peload, ele significa uma coisa muito importante, <risos> que é o, o D de desenvolvimento. Então, na verdade, o, no, o escritório não é para o desenvolvimento da astronomia, e sim para que a gente use a astronomia para o desenvolvimento sustentável, em consonância com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento. É a agenda 2030, né, de 2030, é, assim, então é para a gente tentar olhar esses problemas sociais, né, é, e tentar para que 2030 essas coisas não, não existam, fazer esse esforço, né, entre esses objetivos está, né, a equidade de gênero, então a gente usa da astronomia olhando né, para esses objetivos de desenvolvimento. Então, lá no, no Museu de Astronomia, onde eu trabalho, a gente já, tem, já vem fazendo ações para meninas, para incentivar meninas na ciência, desde 2015. E, como eu falei, é o que a Marta falou, isso foi um impulso, a gente viu outros projetos fazendo isso, nós nos inspiramos em outros projetos, que foram financiados pelo CNPq em 2013. Na época, a gente não concorreu aquele edital, estava envolvido em um outro, um outro projeto, com comunidades indígenas... É um trabalho de etnoastronomia e comunidades indígenas na Amazônia, e aí, então, não consegui participar desse edital. Olha a Daiane aí! <risos> Oi, Daiane! <risos> é, e, é, e aí, então, mas eu vi outros projetos acontecendo, então a gente começou exatamente, né, por inspiração, a gente começou lá no Museu de Astronomia em 2015, e, e eu acho que, além, né, existem diversas formas de a gente incentivar meninas na ciência, mas uma forma é essa que a gente está fazendo hoje aqui, é que as cientistas apareçam, né, e deem as suas caras e mostrem que elas, que elas existam nos seus países, ou através da, da correspondência, né, pelas cartas. Então, eu acho que existem muitas formas, tem muitas formas de abraçar isso, e uma outra forma que eu acho que é o, o que a Rosa trabalha muito, é tra falando com os professores, porque as... Pelo menos aqui no Brasil as meninas começam a ser desincentivadas e, e perderem o interesse no ensino médio, no ensino fundamental, elas são super interessadas e aí não sei o que acontece no ensino médio, que é um desinteresse, é uma falta de incentivo, então é o livro escolar, é o livro didático, é a fala do professor, o que está acontecendo? Eu acho que é um, a gente tem que olhar para isso, para esse problema no, no ensino médio, que afasta as meninas das carreiras, tá? Então, são muitas formas e esses são alguns, alguns exemplos. É, bom, aí a, a Renata César de Oliveira também trouxe uma questão interessante, que é os desafios de ser cientista na pandemia com o negacionismo. Aí a gente sai da questão é, um pouco do gênero, mas aí a percepção de vocês de como tem sido é, lidar com esse negacionismo em cada uma das suas realidades. Posso ser eu aqui a começar com a tagarela do grupo, né? Eu já tinha <risos> dito que eu, assim. mas é que ouvindo a, a Patrícia falar, eu acho que lembrou-me de uma coisa muito importante. Isso não tem ter, não tem a ver especificamente com o incentivo a mulheres ou, ou, ou não. Tem a ver com o trabalho com professores como comunicadores de ciência e esse grito desesperado para que os para quem trabalha em comunicação de ciência perceba que o, o, o comunicador de ciência mais importante na vida das pessoas é o professor ou professora. E, e se essa pessoa não tem competências de comunicação ou não é apoiado para se alicerçar em quem tem essa competência e trazer para a escola quem tem essa competência, na ciência morre ali seja menino ou seja menina. Né? E, e, e eu acho que nos países em que esse problema é mais predominante é, ainda tem um impacto ainda pior. Uma professora de ciência, que é uma má comunicadora, tem um duplo efeito em uma menina que acha que o lugar dela não é na ciência, não é? Portanto, isso é um problema grave e que é muito difícil fazer com que os comunicadores ou quem trabalha em comunicação da ciência perceba que tem que ser atacado com muita, muita, muita urgência. Outra coisa muito importante é que esse problema do, de, de, dessa segregação de mulheres na ciência não vem só dos homens. Há muitas mulheres eh, que também eh, têm uma atitude... Mulheres e homens que têm uma atitude arrogante e que acham que a ciência é só para alguns, que é preciso ter algumas características especiais e nem toda gente pode ser cientista. E isso é um outro erro, é um outro problema gravíssimo, não é? por dar a sensação que todos os cientistas têm que ser gênios. Alguns são, que bom, avança mais depressa. Mas a ciência não se faz com os gênios, a ciência se faz com quem quer ser cientista e trabalha para isso. Não é? Não há um, uma uma regra que diz que você nesse quadradinho ou não encaixa. Geralmente, uma criança não encaixa no quadradinho porque o professor não ajudou a criança a se encaixar ou porque o quadrado nem quer devia existir. Isso é que ainda é que ainda melhor. E a última coisa que, que eu queria deixar aqui muito clara que eu acho que também afeta igualmente os dois gêneros, mas que às vezes tem um efeito, um impacto maior nas meninas, nomeadamente onde esse é um grande problema uh, para as meninas agarrarem a ciência, que é essa ideia de que competir é muito importante e não conjugar a palavra colaborar. É uma coisa que me arrepia quando há essa competição, porque dá a sensação que há muito pouco a fazer no mundo da, da, da educação, no mundo do ensino, no mundo da ciência, e que as pessoas precisam competir, porque senão não há espaço. Então, o que, que as pessoas fazem? Ao invés de cada um se dedicar a alguma coisa onde está a fazer falta, aí é que eu estou tá a ter sucesso ali, eu vou ali, eu não vou deixar aquele avançar. Essa atitude é uma atitude muito prejudicial, quer dizer, se conjugarmos a menina ouvir que ciência não é para ela, com arrogância de quem é cientista e muitas vezes não sabe comunicar, com o professor que muitas vezes mata a ciência ao tentar comunicar de uma maneira completamente falhada, com os livros que têm estereótipos escarrapachados, não é? de homens com bata e óculos e velhos e feios que são cientistas, ou mulheres que estão de salto alto e batom porque são lindas e por isso é que são cientistas, não é a assim, ciência é nada disso. não é, E, portanto, tudo isso tem que ter, tem que ter em conta quando se quer verdadeiramente atacar essa problemática, não é? Portanto, não é só ir numa direção, é uma direção, é uma coisa complexa e que tem que ser trabalhada em todos os lados. É, o pessoal do Cartas Consciência, que a Marta trouxe aqui, eles mandaram para a gente no Twitter uma pergunta sobre como é comunicar a ciência em cada um dos seus países. E aí a gente está né, falando agora da importância da comunicação científica e está aberto para todo mundo responder, mas eu queria que a Yara comentasse um pouco, porque você pontuou essa questão do, da, ainda da cultura né, em muitos países é, africanos e principalmente os de, de língua portuguesa, que ainda é muito um empecilho para as meninas saírem das casas e, e se dedicarem não só à ciência, mas até outras profissões. Então, como tem sido esse trabalho de divulgação científica, se ele está crescendo, como que você percebe isso? E depois, quem mais quiser comentar. Bom, eu percebo um crescimento no um trabalho que vem desenvolvendo na divulgação científica, um dos indicadores desse crescimento é que quando eu entrei para o programa que me ligou à astronomia até hoje, que foi o Dara, o Dara em que eu entrei, nós geramos éramos apenas duas meninas, mas os da, o, o Dar a Seguir, que foi um programa igual, mas no ano seguinte já tinha cinco meninas, por causa de verem que, afinal de contas, é possível que meninas possam participar desses programas. E eu também sou, eu sou professora, trabalho com adolescentes, então essa outra parte da minha profissão me permite ter contato com meninas que ainda não decidiram o que fazer da vida. Então, eu tento expor né, as diversidades de profissões que uma pessoa pode ter, é, não só aquelas famosas como a advocacia, a medicina e tudo mais. Então, por isso, venho ressaltar aquilo que a Rosa estava a dizer sobre saber comunicar ciência, que é importante que a gente passe de uma forma positiva, que a gente seja realista, mas que seja positivista. Nós precisamos passar para os mais novos o, que, o lado positivo da ciência, que é muito grande. Então, eu acho que é uma responsabilidade que nós temos que ter em conjunto, os professores. E aqui o Pelot tem tentado entrar para a parte de ensino, tentar encontrar professores que lecionam disciplinas de ciência e tentar capacitá-los de maneira que eles possam saber transmitir as vantagens da ciência enquanto estão em sala de aulas. Então, é um programa que a gente vem, vem desenvolvendo no Departamento de Física, na Universidade de Armandão, com o professor Cláudio, com o professor Valente. Nós vamos às ruas. Infelizmente, a pandemia veio nos tirar essa atividade, porque nós costumamos fazer exposição de astros a céu aberto. E quando tem um dia especial de um evento, astronômico, como eclipse lunar, quando dá para ver Júpiter, quando tem uma constelação que dá para ver, nós fazemos eventos onde nós incluímos as meninas que são estudantes do Departamento de Física, seja elas participantes ou membros do grupo de astrofísica, como não. Nós vamos lá fazer divulgação, então as pessoas conseguem perceber que é possível ter mulheres naquele lugar, então vai aumentando o interesse pelas aerossícias. Alguém mais quer comentar essa questão da divulgação científica, destacar algum ou não? É, é, é aquilo que nós temos estado todas a falar, acho eu, que aquilo que é preciso é, é uma certa mudança cultural e é nos mais pequeninos que nós temos que começar, é, é nos mais pequeninos que há o maior impacto, que faz a maior diferença. Tanto quanto mais nós expomos que a ciência é para todos e quanto mais... Se a ciência próximo de todos, mais fácil é nós vermos as mudanças uh, com maior velocidade, basicamente. Bom, é, a última pergunta que o nosso tempo aqui está tá dando uma hora, e aí eu acho que é, fica uma pergunta aberta para cada um de vocês responder e encerrar com alguma mensagem, que foi o André Antunes que mandou, será que conseguimos resolver esse problema no ambiente acadêmico? E aí ele se refere, acho que o que a Patrícia estava falando, de ainda ter né, assédio sexual e as diferenças, e as mulheres as mulheres cientistas não conseguirem chegar em cargos de liderança, sem haver uma mudança da sociedade primeiro? Ele pergunta, então como a gente vai resolver esse problema no ambiente acadêmico sem uma mudança na sociedade? E aí eu acho que é uma pergunta, né, não, não acho que não existe essa, essa resposta de uma forma definitiva, mas aí eu queria que cada uma de vocês comentasse, e aí para a gente encerrar, como que vocês acham que essa mudança tem que ser assim? Como que isso tem que, que acontecer para a gente continuar é, tentando diminuir essa desigualdade? Bem, eu acho. Força, Ivanilda, força, força! Pronto, devem ter visto a caixa da nossa coordenadora Rosinha a falar toda entusiasmada. E cada uma é de nós também, que nós passamos, uh, começando pelo PLOD, uh, somos na uh, advogada uh, da nossa uh, família, uh, temos enorme amizade para cada um e para todos. Uh, uh, tentamos uh, correr atrás, corremos mesmo, atrás de projetos, atrás de financiamentos, atrás de conseguir levar e trazer jovens com uh, vontade de aprender e, e desenvolver da melhor forma possível. Então, uh, uh, tentamos, sim, e sempre, sempre, sempre uh, que é possível, de, não depende apenas de nós, em conseguir fazer as coisas sim, às vezes precisamos de ajuda podemos atrás, certo? pronto, e, e é necessário o que temos de estar a fazer é tentar incutir nas criancinhas né? começa -se a se por ali a marca a Yara a começar a, a a a nas criancinhas a tempo de ver essa forma de pensar, a tempo de ver essa forma de dormir. De, de, pensar, de pensar melhor, de forma a conseguirmos a, a melhorar o nosso culto. Okay. Um, nós, nós já dissemos um pouquinho aquilo que, que acontece. As diferenças principais têm que ser a nível cultural tem que ser implementadas deste ser. E assim, nós não nos podemos esquecer que há bem pouco tempo as mulheres não tinham direitos, não podiam votar, não, não tinham participação ativa nas coisas, não lhes era reconhecido o valor, nem, nem nem mesmo os resultados de ciência que faziam não lhes eram reconhecidos, portanto isto foi há muito pouco tempo e nós estamos, estamos num crescendo numa evolução positiva cada vez melhor e depende de nós, de nós, nós hoje aqui, de nós pessoas que conhecemos, nós pessoas que vamos conhecer e acho que basta haver vontade e, e semear as sementinhas, como a Rosa falou, que é muito importante para as coisas acontecerem. É, eu vou complementar ainda na mesma direção, eu também acho que só o fato de a gente estar aqui conversando hoje sobre isso é um ganho né, eu fiquei pensando assim, eu entrei na universidade há 20 anos <risos> e não se falava disso, era tabu mesmo, assim então, é, essa discussão, ela está sendo amplificada e hoje em dia, assim, ninguém mais olha a gente, assim, de forma muito estranha por a gente estar tá falando desse assunto aqui mas, assim, acho que quando nós começamos lá no Museu de Astronomia, assim, quando Anos atrás, eu lembro que eu fui questionada, assim, por alguns colegas do porquê que havia necessidade de fazer esse evento, então eu tô falando, assim, tipo, de cinco, seis anos atrás, então acho que hoje já não é mais um tabu, então acho que isso é muito, é muito, assim, importante, né, a gente tá ganhando espaços, e, mas sobretudo, assim, para ir bem direto ao ponto do que o André perguntou, essas conversas que a gente faz vai realmente, é ajudando, assim, a mudar a cabeça das meninas e dos jovens, sobretudo, sejam eles meninos e meninas. E é muito importante, a nova geração, pelo menos do Brasil, está muito empoderada. Eu quero usar bem essa palavra porque eles não estão mais tolerando violências, moral, sexual. Tudo hoje em dia é jogado nas redes sociais, e aí às vezes essas pessoas que estavam em situação de poder assediando, elas estão sendo expostas. Então, e nisso não é só na academia, é no cinema, né? A gente viu aquele movimento do Me Too, né? O fenômeno que foi, uhum. né? da exposição de, de, de, de grandes diretores, atores, né? Que, que eram pessoas nessa situação. Então, acho assim, para os colegas homens, para os homens que ainda estão fazendo isso, não é uma ameaça nem nada, mas cuidado. Uhum. A tolerância para esse tipo de, de atitude, ela está diminuindo. E os jovens meninos e meninas onde hoje em dia eles são muito corajosos eles não têm medo da internet eles não têm medo de se expor muito antes pelo contrário eu acho que cada vez vai ficar mais difícil esconder né esses casos de pessoas que abusam das outras sejam na academia ou em qualquer outro ambiente então esse essa coisa do empoderamento está realmente funcionando <risos> É, acho que agora, a Rosa, pode falar pela ordem alfabética. É, então, eu, para ficar marcado como parte final, eu acho que, tendo o privilégio de, de poder viajar por esse mundo afora, a pandemia não me deixou viajar, mas até então eu, eu viajei muito, eu já conheci muitos países por esse mundo afora, e eu acho que a nova geração que uh, vem aí, principalmente dos, dos países africanos, é uma geração que vai contar uma história muito diferente do, da história que nós conhecemos até agora, mesmo muito diferente. Eu uh, viajo muito em todos os continentes, não fui a todos, mas quase, e onde eu encontrei muito sangue fervendo nas veias e muita muita competência e muita capacidade para mudar o mundo foi em África. Eu fiquei muito impressionada com... Com, com a geração que está a surgir em África, e eu acho que o mundo não se apercebeu disso ainda, talvez seja até uma coisa boa, que é para não não tirarem este este como se diz, né que que, que que vem de lá, mas acho que essa minha esse meu percurso foi um percurso uh, da educação, e foi um percurso levando a astronomia, que eu acho que são duas coisas que têm que estar uh, juntas, porque a maior parte dos seres humanos não faz a mínima ideia do que é que significa ser humano. não é? A, a nossa vida é uma vida olhando para dentro, ou seja, a maior parte dos seres humanos praticam o um modelo cosmológico chamado umbigocentrismo, não é? ou seja, o que interessa é o meu umbigo e nada mais. E esse modelo é o modelo que leva à extinção de uma espécie. Esse cara tem que se extinguir se não mudar, não é? Mas a minha esperança é que, se as crianças aprenderem astronomia quando são pequenas, tiverem uma noção clara da nossa dimensão neste universo, do que que é o universo, do que que significa ser humano, vão crescer adultos diferentes. E para isso é preciso que todos os governos e to todas as pessoas no mundo percebam que se há uma profissão importante nesse planeta, é a profissão do professor, porque é na escola que se muda o mundo. Quando uma pessoa sai da escola e vai para a universidade, ela já está parcialmente formatada. Ou é alguém com uma personalidade muito forte, que sabe exatamente o que quer ser, o caminho que quer seguir, e apesar dos professores, não se perde. Ou é alguém que teve sorte de ter bons professores, eu tive essa sorte, de ter professores que indicam, que ajudam a escolher o caminho certo, e que inspiram e que motivam. Portanto, o investimento que esse mundo tem que fazer é em mudar as atitudes e, a, e, os, e as compreensões, os entendimentos, como diz a Patrícia, é empoderar os jovens, para desde pequenininhos, para que o mundo seja realmente um lugar melhor. Portanto, os conceitos de moral têm que ser modificados, os conceitos de cidadania global, tudo isso tem que ser percebido, muito bem percebido, desde pequenininha, né? logo no primeiro ciclo, que se põe estudantes a fazer investigação científica na sala de aula, a, a discutirem problemas socioculturais, desde pequenininho, porque é aí que eles são limpos e, e podem aprender a ser pensadores críticos, a ser criativos e a questionar sempre o porquê das coisas, com uma noção, uma visão ampla, do que que é ser humano. Eu acho que o segredo tá aí. Não é difícil de materializar, só é difícil porque as várias gerações antes da minha e muitas depois da minha, não tiveram bons professores. Bom, para fechar, eu também não vou fugir muito da minha do que estiveram a dizer. Que para termos uma mudança global é preciso começar a trabalhar com a nova geração, é preciso começar a educar os jovens e os mais pequenos a a mostrar essa igualdade, a mostrar que é possível ter homens e mulheres no mesmo ambiente e a trabalharem pautando pelo respeito mútuo. Então, se desde pequeno nós discutimos valores morais, valores de cidadania, as crianças, elas vão ser uma geração que vem com essa construção. Então, porque tudo que nós vemos e que nós somos hoje em dia é resultado da construção da sociedade que vem se fazendo no passado nesses lugares diversificados de mulher fica aqui, homem fica aqui, mulher faz isto, homem faz isto, é porque é uma educação, às vezes a pessoa não faz por mal, é aquilo que aprendeu, é assim que aprendeu, de onde vem as coisas são feitas assim. Então acaba sendo estranho quando chega num ambiente de trabalho e encontra uma nova realidade, mas nós temos o poder de mudar as coisas e nas próximas gerações as coisas não serem mais assim. Bom, muito obrigada a todas, Ivanilda, Marta, Patrícia, Rosa, Yara. É, obrigada a todo mundo que participou, que mandou perguntas. É, espero muito, foi muito legal, aprendi muito. É, e tenho certeza que todo mundo que acompanhou também. E, enfim, espero que essa nossa reunião e o trabalho que vocês vêm fazendo e tudo contribua para um mundo um pouquinho aos poucos, é, cada vez mais justo é, para as mulheres. E muito obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Luísa. Obrigada, beijinhos. Obrigada. <risos> obrigada por organizar este evento. Sim, obrigada. Eu que agradeço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.